Senhor? Tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu vou falar sobre o céu, na verdade, os céus, no plural. Hoje eu vou usar bastante referência bíblica, então vai estar tudo na descrição e você pode ficar confortável para olhar isso na palavra do Senhor e também trazer em comentários ou em algumas possibilidades mais sobre esse assunto eu acho que é um assunto muito lindo, já que a gente fala tanto sobre o céu e estuda tão um pouco sobre ele. A primeira coisa é que Alguns teólogos, como John Kennedy, fala, falavam que é, na palavra do Senhor, a palavra para usar céu, na verdade era chamain no, no original, que significa céus, no plural. E essa palavra aparece mais de 400 vezes, só no Antigo Testamento. Então, aparece várias vezes na Bíblia a palavra céus, no plural, S. E nessas vezes onde ele aparece, aparece em várias situações diferentes. Então, aparece céu... Para dizer sobre onde tem os pássaros, onde tem o sol, onde tem a lua, onde tem as estrelas, as nuvens. Aparece a palavra céu para falar onde existem guerras espirituais. E aparece a palavra céu para falar onde Deus está e aonde está toda a nobreza. E aí existe uma, uma ideia né que veio de muito tempo já da tradução judaica principalmente do segundo templo de que existem sete céus na palavra do senhor eu não encontrei um lugar onde estivesse muito explícito então eu não vou considerar essa a interpretação mas em alguns documentos judaicos você tem que existem até mais de sete e, e no senso comum cristão que são sete céus principalmente quando o céu traz essa proposta de é, onde o Senhor está e lugar altíssimo, e o sete representando perfeição, vontade perfeita de Deus, então casa super bem, mas eu vou falar de três, de três céus, que o três também traz essa ideia de vontade perfeita de Deus, é, do que o Senhor quer e da plenitude divina. Quais seriam esses três céus, então? É, o primeiro céu seria, então, esse que a gente vê. Esse é onde está o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, os passarinhos, os aviões, né? Onde a gente consegue ter um, um vislumbre daqui de onde estamos, onde, que de vez em quando fica colorido, de vez em quando fica escuro, enfim. É o nosso céu. Eu vou usar é, Colossenses 1,16 para falar que esse é o céu que a gente consegue enxergar. Esse é o céu onde os nossos olhos naturais enxergam, onde nós que estamos aqui na Terra conseguimos ter um certo tipo de contato. Esse seria o primeiro céu, o céu onde a natureza se representa. Qual seria o segundo céu? O segundo céu eu já vou colocar Efésios 3.10, Deuteronômio 10.12 e mais algumas referências para falar que é um céu é, que pode até ser visível, não sei se em foguetes ou satélites, mas que ele é um céu que, onde atuam as regiões espirituais, os principados e potestades, anjos e demônios, a guerra espiritual, a ação angelical, em alguns momentos na palavra de Deus, é, apresentam, uma, uma guerra entre anjos e demônios apresenta uma ideia de que anjos desceram ou demônios estão em guerra. E esse céu seria um céu espiritual. É, alguns cristãos acreditam que ele está entre o primeiro e esse terceiro céu que eu vou colocar. Outros acham que ele é espiritual, então seria uma segunda dimensão. Mas o ponto é que é um céu separado. Quando a gente olha para as nuvens, para a lua, a gente não está vendo ali né o anjo e o demônio quebrando o pau da garrafa. A gente simplesmente não tem esse acesso com os olhos naturais. Mas com sensibilidade espiritual uma visão espiritual, isso pode acontecer. O segundo céu, então, seria onde tem os principados e potestades. Onde existe a luta do bem e do mal, da treva, do, da glória. Vamos colocar assim. Lembrando que a luta do bem e do mal é uma coisa que a gente gosta, mas que isso não existe. Porque a luta tem, mas a vitória já está garantida. Deus já venceu. Mas essa luta vai existir até que Jesus volte. Então, assim... Nós já sabemos que anjos e demônios estão em guerra constante. E esse seria o segundo céu. O céu do lugar da autoridade angelical. Então, seria tipo a casa dos anjos. Assim. Seria onde eles atuam realmente. Onde as coisas acontecem. Onde existe o confronto. E esse confronto teria o objetivo principal de ter o domínio sobre a terra. Baseado no, nos textos que eu vou colocar Na descrição. Então, o segundo céu é o lugar de confronto angelical entre anjos e demônios, um ambiente espiritual e onde existe uma luta, mas que nós sabemos que o lado do Senhor Deus já vai vencer, já venceu, já até até spoiler na Revelação de Apocalipse de como que isso vai acontecer. Então, o primeiro céu, esse dos passarinhos e do do céu, do sol, das nuvens, o segundo céu, o céu dos anjos e o terceiro céu seria o céu dos céus. Onde está o trono, onde está a glória, onde o Senhor Deus Altíssimo habita e de onde comanda todas as coisas. E para aí nós temos é, Salmos 1484 Salmos 2, 4, Apocalipse 312 Apocalipse 42 Hebreus 1, 3, Gálatas 4, 26, que seria a habitação do Deus vivo, o lugar do trono da majestade nas alturas, a cidade da Nova Jerusalém, a Jerusalém de cima, o céu dos céus. Esse seria o lugar onde nós temos a esperança né, de visitar ou onde nós queremos ver o trono e os portões de ouro e aquela idealização de paraíso, que não necessariamente seria esse céu, mas o céu dos céus. Então, dito isso, nós temos três possibilidades de céu dentro desse céu, chamai aí, que está na palavra do Senhor. O céu natural, o céu dos anjos e o céu de Deus. E desse céu do Senhor, da onde Ele comanda todas as coisas. É, se você tem alguma algum conhecimento sobre isso, é, é um assunto que me fascina. né? O céu me fascina, a galeria do meu telefone só tem foto de céu <risos> e, e de comida. E eu acho que nós devemos buscar mais entendimento sobre o que nós estamos buscando. Porque nós temos pregado muito, você tem que crer em Deus para ir para o céu. Isso não necessariamente é verdade, teologicamente dizendo. Porque a palavra de Deus fala que serão feitos novos céus e novas terras. Então, será tudo reciclado, tudo novo, tudo ressignificado, tudo reformado. Deus vai dar um de mestre de obras lá, de daquele pessoal da GNT Discovery Home Health, sabe, que chega quebrando tudo, fazendo tudo novo, uma cozinha ampliada e com conceito aberto. Eu creio que esses novos céus novas terras estão tá falando de uma nova Jerusalém nessa terra também. Não um retorno do Jardim do Éden, mas uma novidade de vida, onde a natureza não vai gemer, onde essa terra não vai sofrer, e onde nós estaremos habitando num reino, pelo menos de mil anos, com Cristo governando, e depois da eternidade. Eu tô pensando seriamente em fazer uma série de de vídeos sobre Apocalipse, ou um estudo sobre ele, se você achar legal. Enfim, é, mas essa é a ideia. Temos três céus muito claros na Bíblia dentro dessa proposta e esse terceiro céu, esse céu máximo, esse céu pleno é a habitação do Senhor Deus e é para onde nós queremos dedicar toda a nossa fé e de onde vem toda a graça e misericórdia do Senhor. Partiu contemplar o céu e enxergar as nuvens, vai que alguém dá um tchau para nós, né? Amém? Que o Senhor te favoreça.